graça e paz a todos, o meu nome é Argemiro, eu sou diácono da igreja, da congregação onde congrego, sou crente há muitos anos e depois que fui ordenado como diácono e comecei a trabalhar no evangelho pregando a palavra de Deus, vi a necessidade de ter um curso de teologia, porém já nos meus 65 anos de idade, é quase que impossível entendeu? frequentar uma universidade entendeu? com um horário presencial. Aí comecei a pesquisar e encontrei a Universidade da Bíblia na internet. Aí fui pesquisar, fiz a verificação e onde constatei entende ah, o quão importante é. Fiz a inscrição, veio o material online, é, estudo entendeu uma média de 12, 13 horas por semana. O curso é maravilhoso, tem tido assim, um aproveitamento fantástico, maravilhoso. Eu tenho visto Deus operar grandiosamente, porque o conteúdo de ensino mudou muito teve um, um ganho, um avanço muito grande, onde eu, eu tenho firmeza, eu tenho convicção em passar a informação, a doutrina verdadeira, entendeu? com o conteúdo aprendido através é, do material da Universidade da Bíblia. Então, sendo assim, eu estou gravando esse vídeo, é, autorizando entendeu? a divulgação, Incentivando.